Nessa aula eu vou te ensinar a fazer a operação de martingale. O que é o um martingale? Como você já viu, ele é uma operação onde você, se perder a primeira entrada, né, se ela uh, der negativa, você vai entrar com o dobro do valor. Ou seja, você entrou com 1%, você vai então entrar na próxima operação com 2%. Por quê? Porque se você perdeu a primeira operação, você vai tentar recuperar a perda da primeira operação e obter o lucro que você queria inicialmente. Tá? Se você perder a segunda operação, que é o, o primeiro martingale, você vai fazer um segundo martingale que é colocando o dobro da segunda operação. Então, é colocando 4% tá? da sua banca. Então, você tem que estar... Tá muito concentrado, concentrada nessa hora, como eu falei, você está operando, não é uma coisa é, simples, né, assim, do ponto de vista que você tem que ter atenção no relógio e também nas opções para você poder realizar é, corretamente e aí você ter sucesso, tá? É, o martingale, ele acontece porque é, é a probabilidade, né, em mais de 80% das vezes, ele busca... O, o, o resultado, né, e, e, e te dá o lucro. Então, lembra sempre disso, você vai fazer a primeira entrada com 1% da sua banca, se você perder, você vai fazer a segunda entrada com 2%, e se você perder a segunda, você vai fazer uma terceira entrada, então, com 4%. Tá? É, e se você perder, obviamente, você vai assumir a perda, porque aí você já vai estar tá comprometendo 7% da sua banca, é melhor assumir a perda, e não seguir mais, porque o martingale, como você viu, ele vai multiplicando né, sempre por 2 o valor da entrada. Então, dois martingales é o máximo que você vai realizar. Tá? É, geralmente você vai ter sucesso e quando você tiver a perda, você vai assumir essa perda e vai seguir em frente. tá bom Então aqui, ó se você tem, um, por exemplo, 10 mil reais aqui, você vai entrar com 100 reais, o martingale vai ser de 200, o primeiro, e o segundo martingale vai ser de 400 reais. Se você tivesse aqui mil reais, você entraria aqui com 10 reais, o segundo martingale com 20, o terceiro com 40. Vou colocar na minha conta real aqui para você ver. Tá? Eu tenho aqui, por exemplo, 58 reais, então eu vou arredondar para 60 reais uma entrada. Se eu fizer um martingale, vai para 120, né? primeiro martingale, dobro, e se eu fizer o segundo martingale, então vai para 240, tá? É sempre o dobro e o dobro, certo? Então como eu vou fazer uma operação aleatória, até eu estou querendo perder essa operação para poder te mostrar o martingale, eu vou, é, eu vou usar a conta demo aqui, tá? Eu vou colocar aqui para 2 minutos, mas lembra sempre que as operações nós vamos fazer para 5 minutos, tá? Eu vou usar dois minutos para não ficar muito longo e para a gente poder é, ver o que a gente vai... É, para a gente poder operar aqui direitinho, tá? Bom, então eu vou operar para um minuto para a nossa operação ser bem rapidinha e a gente poder fazer é, o martingale aí é, de forma mais dinâmica, tá? Mas você vai esperar os cinco minutos, que é o tempo é, apropriado para os sinais. Então aqui é, eu tenho meio-dia e cinquenta e cinco. Eu vou colocar aqui para meio-dia e 56. Eu vou esperar 30 segundos para ele botar para 57 aqui. Eu vou colocar 100 reais, tá? Pronto, 57. Então, vai dar um minuto. Quando tiver aqui ó, 58 segundos, eu vou dar um sinal aqui aleatoriamente. Eu vou chutar aqui na, na, na compra, tá? Eu vou fazer um sinal de... De uma entrada de compra, tá, vamos ver, então acompanha o reloginho aqui, ó, 53, 54, 55, 56, 57, 58, pum, entrei aqui, tá, então vamos lá, se eu perder, ó, então digamos que eu tô esperando o, o, o final do, do relógio aqui, o final dos meus 5 minutos, tá, aqui talvez ele até ganhe esse sinal, daí a gente vai entrar em outro, tá, mas se ele ganhar, obviamente, a gente não vai fazer o um martingado. Mas eu vou mostrar para você a operação. Porque quando você estiver perdendo, significa que você entrou na compra, ele está dando venda, o seu o valor aqui vai estar tá, é, vermelho. Aí você vai entrar aqui, ó, você vai clicar né, nessa opção laranja para abrir o próximo sinal. Vamos fazer uma nova entrada aqui de um minuto, para a gente poder é, pegar aqui direitinho o a operação, tá? Vou vender essa aqui, pronto. Vamos lá, vamos pegar aqui 56, vamos deixar para ele vai deixar 57 para 58. Vamos entrar daqui a um minuto para a gente poder preparar, tá? O que, que eu vou fazer aqui quando der 30 segundos? Ele vai mudar o reloginho aqui para 59. E aí nós vamos preparar para entrar com dois segundos antes. Ó, mudou para 59, recarregou o payout aqui, beleza? Cem reais. Aqui eu posso botar 101, 1% da banca. E eu vou esperar o reloginho aqui. Quando ele der 58, eu vou vender. Então, dessa vez eu vou vender. Tá? Então, vamos esperar. 50, 1, 2, 3, 54, 55, 56, 57, 58. Entrei vendido. Beleza. Agora ele vai abrir a próxima vela. E nós vamos esperar que se ele vender, nós vamos ganhar. Se ele subir, né tiver um preço valorizando, aí nós vamos fazer um martingale. Às vezes o preço fica muito aqui pertinho, então você tem que ficar atento, ele fica pertinho da linha, ele vai para lá, ele vai para cá. Então eu recomendo sempre, mesmo que ele esteja muito para baixo, você abrir o martingale e ficar aguardando. Ó, abriu esse botãozinho vermelho, o que, que você vai fazer? Você vai clicar... Vai botar o valor, que é 200, e vai botar a vela para 5 minutos aqui. E vai acompanhar aqui do lado. Se fechar verdinho, significa que você ganhou, porque a sua entrada está bem no topo da, da vela. Se ficar vermelho, é porque você perdeu. Provavelmente nós vamos perder e nós vamos entrar de novo aqui, ó, com 2 segundos. 4, 3, 2. Então, entrei, perdi a operação e agora eu abri o martingalha. Eu entrei com o dobro. Tá? Então, a primeira operação deu perda. Se a gente voltar aqui, ó, tá? a linha está ali, a vela terminou acima. Agora nós vamos ver aqui, tá? nós entramos com o dobro para quê? Para recuperar os 100 primeiros perdidos e lucrar, no caso aqui, 74 reais, tá? Vai ser um lucro um pouquinho menor do que os 87%, mas nós vamos recuperar. Tá? Ó, 30 segundos ele vai abrir. Eu vou abrir o martingale, vou configurar para 400, vou colocar o relógio aqui no time e vou esperar. Olha, eu estou perdendo de novo aqui. Ó. Se eu estiver perdendo, com 2 segundos eu vou entrar no martingale de novo. Então 7, 6, 5, 4, 3, 2, vou perder, entrei no martingale. Pronto. Perdi e agora... Eu coloquei 400, então eu já perdi 100, mais 200, 300. Então agora eu estou jogando 400 para recuperar os meus 300 e lucrar 48. Tá? Então vamos ver se ele vai seguir. Né, a... a gente está entrando num sinal aleatório só para demonstrar o operacional. Então não leve em conta o ganho ou a perda porque não faz diferença. A gente não está seguindo os nossos sinais. Vocês viram na aula anterior que a gente seguiu o nosso sinal e deu um win, né? deu uma vitória aqui eu estou entrando totalmente aleatório até de propósito para perder tá? para você poder ver então aqui, ó, provavelmente ele vai perder não tem problema, é uma operação na conta demo, por isso que você tem que entrar na demo para poder treinar tá? então você está acompanhando aqui as três entradas, ó. ele ficou acima vai perder então pronto, perdeu ele vai dar vermelhinho aqui Prejuízo. Menos 400. Então, olha só. Nós entramos na primeira operação de venda. A vela terminou né, acima da posição de entrada. Ó. Essa linha vermelha é a posição de entrada. Tá? Como a linha está vermelha, significa uma posição de venda. A vela terminou acima, significa que o preço terminou mais alto, então eu perdi. Eu estava apostando que ele baixaria, que ele cairia, então eu perdi. Aí eu fiz o martingale com o dobro, 2%. De novo, né? O preço está aqui nessa linha. Tá? E a vela terminou aqui em cima. Tá? Então, ó, ela está aqui em cima. Então, eu perdi de novo. E aí eu fiz o terceiro martingale. Tá? Aonde ela começou aqui e, de novo, ele subiu. Então, ele foi contra a tendência então eu acabei perdendo quando isso acontece eu fiz uma entrada e dois martingales eu paro de operar eu assumo a minha perda tá por quê? porque eu já comprometi aqui sete por cento da minha banca então se eu tiver uma segunda perda vão ser 14 por cento da banca se eu tiver uma terceira perda eu vou ter 21 por cento da banca então é muito, muito, muito comprometedor né, para o seu resultado de longo prazo você entrar em outra operação na sequência. Você pode ver que aqui eu teria perdido, se eu entrasse no martingale eu teria perdido, e eu teria que entrar agora no quinto, na quinta operação quarto martingale. Não vale a pena. Tá, gente? A nossa recomendação é que você faça dois martingales, porque por conta da estratégia a gente sabe que mais de 80% das vezes dá certo. Tá? Uh, e se Dois martingales, você tiver o loss, você assume o loss e segue adiante. Tá? Não vale a pena seguir, porque você está multiplicando, vai ficar um valor muito alto. Então é assim que você faz o martingale. Se você tiver qualquer dúvida, volta a esse vídeo, assiste o processo de novo, entende o passo a passo, para não ter dúvidas. Tá? Essa aula é muito importante. A aula anterior de como fazer a entrada e essa aula de como fazer o martingale, porque o martingale você fazendo direitinho, ele vai aumentar a sua rentabilidade aí muito e muito muito muitas vezes, tá? Então você tem que aprender a fazer essa operação. Use a conta demo, faça a operação quantas vezes for necessário na conta demo, tá? Para depois passar para conta real quando você tiver realmente segura, seguro de fazer o martingale bonitinho como eu mostrei no vídeo, tá bom? Então qualquer dúvida, volte e reassista o processo. Um baita abraço e até a próxima aula.